Salve, salve galera, como vocês estão? Desejo que bem! E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre como você higieniza e limpa o seu vaporizador de ervas secas como PAX 3 ou GP Elite. Fica ligado? Então vamos direto no assunto, galera. Vieram várias dúvidas aí de galera querendo saber como poder higienizar e lavar certo, o seu vaporizador. E com certeza esses de erva seca não é que nem aqueles de líquido, né? Não é que nem aqueles vaporizadores líquidos que você pode limpar direto na água. No caso aqui eu tô com um GPN Elite é, que já tá bem usado aqui. E qual que é o procedimento que a gente vai precisar? A gente vai precisar desse tipo de álcool, álcool isopropílico. Por que esse álcool não é um álcool normal? O álcool normal, acho que ele tem uma porcentagem muito maior de, de água né? na composição dele. Então quando você limpa dentro do seu vaporizador, por exemplo no Pax, que tem aquele tubinho que você tem que usar um, tubinho, um negocinho ali para você passar por dentro para limpar, ele pode chegar a enferrujar. Então o álcool isopropílico é o mais adequado, porque ele vaporiza rápido também e super indicado até para limpar outras coisas então só precisa ter ele um algodão e uma tigelinha para você deixar de molho você põe aqui o álcool e deixa ele de molho um pouquinho deixa uma meia horinha depois você tira dá uma olhada Passa no papel para ver se já tá saindo tudo certinho. E é isso aí. E esse é o esquema de você deixar ele de molho. Esse álcool, por ele não ter muita água e ser é isopropílico e tudo mais, ele não. Então o que eu fiz, eu despejei ele aqui um pouco. molhei no algodão. E no Pax tem esse tamborzinho aqui onde fica a erva. Então a gente vai passar lá por dentro. Limpando tudo o que tiver de, de, de, de sujeira então esse tipo de álcool ajuda a não enferrujar lá dentro né? e dá uma limpada legal E porque você precisa limpar? dependendo do seu vaporizador eu acho que o Pax ele precisa limpar mais constantemente, não sei não lembro na real mas porque tem um tubo por dentro que passa nele assim que pode ficar entupido e no GPEN você tem que limpar também de vez em quando, para diariamente, porque essa redinha aqui ó, ela fica toda tupida. Então ela a gente tem que tirar e pôr de molho ou né, limpar ela direitinho a mão. E aqui também na, na pontinha vai ser a mesma coisa. A gente vai passar, vai limpar. e no Pax é basicamente a mesma coisa, você vai ter que passar algodão lá, né, na, na, no tamborzinho e por dentro no Pax vem um tipo de limpador de algodão, assim, que é desse tamanho, compridinho, que você passa por dentro, aí você passa no álcool isopropílico e passa lá dentro. Olha, aqui ó, tá começando a aparecer a redinha, de tão sujo que fica. Então depois que ficar melhor isso aqui, a gente tira essa redinha de dentro com cuidado para não quebrar ela é de ferro, mas a outra parte que é de plástico e a parte de plástico pode quebrar então tira com cuidado e deixa de molho quanto tempo exatamente eu não sei é, eu, eu vou no olho né, eu deixo meia hora depois eu tiro, dou uma olhada e tento ver se está limpinha se a sujeira está saindo fácil mas tem vezes que eu tenho que deixar uma hora para mais e aí, deixa eu ver se o foco vai aqui, peraí E às vezes eu tenho que deixar uma hora para mais E nesses buraquinhos que tem na rede, ó, no caso do G-Pen Eu ainda tenho que, às vezes, pegar um palito de dente ou uma agulha E ficar passando nos buracos, porque fica tão entupido E hackeado ali, porque né, De sujeira que acaba não num, num, num limpando, mesmo deixando de molho então, eu vou, passo nos buraquinhos ali de dentro da gradezinha e aí deixo um pouco mais de molho, passo papel e ponho de volta no lugar. Aí aqui é só encaixar, tirar ela puxando aqui por cima ou você pega uma agulha um... ou palito de dente, você empurra, vai empurrando pra cima e ela sai. Aí agora tem que tirar ela daqui, a gradezinha, e lixar ela de molho. E aí no Pax vai ser o mesmo esquema, só que é diferente, né? Tem as pecinhas diferentes para você limpar, mas basicamente é isso. você deixar de molho, passar no algodão e sem essa de passar água e limpar na água corrente essas coisas. Beleza? E outro... Cadê outro vaporizador para eu mostrar pra vocês? Então no no no Pax e esses vaporizadores de ervas secas, que eles esquentam ervas secas, é assim, no álcool isopropílico, deixa de molho e vai limpando. Esses outros aqui que são aqueles vaporizadores de líquido, né? É, isso aqui é outro esquema para limpar, né? É, você pode limpar já na água corrente. Lógico, também protegendo ali algumas coisinhas. Depois a gente passa no outro vídeo se vocês tiverem essa dúvida, beleza? Valeu, galera. A gente se vê na próxima.